Assim, Monarque, você viu que o Mítico falou se gabando que o Bolsonaro pediu pra ir antes no Podipá, só que o Bolsonaro desmentiu ele? Sim, sim, eu inclusive conversei com o assessor do Bolsonaro e ele falou, realmente, a gente nunca falou pra ir no Podipá não, tá ligado? É, mas é que o mítico e os caras do pá, de pá, eles têm essa necessidade muito grande de se colocar como os fodões, os top do mundo, os melhores. Então, tipo, eles não poderiam falar assim, caralho, o presidente quis ir no Flow e não quis ir no Pá. De pá. Tipo, eles têm que falar, não, ele, ele quis vir aqui, a gente que não aceitou. Tipo, nosso podcast é receberia, o Bolsonaro quer vir aqui também todo mundo quer vir aqui, tá ligado eu acho que é essa, esse pensamento entendi mas só é uma merda você mentir tá ligado, qual que é o problema a gente já falou várias vezes, porra eu já falei várias vezes aqui no meu podcast eu acho que o Lula nunca vai querer vir aqui eu acho que não, Lula nunca pediu pra vir aqui e eu não preciso ficar inventando mentira pra passar uma credibilidade que eu não tenho ou uma relevância que eu não tenho tá ligado, não é, o Lula provavelmente não vai vir aqui